<risos> e a Lucília é cheia de love, é só leve, leve, leve. Olha, e a Lucília é cheia de love, aqui na Marina, é? é viver à grande. Vamos lá, anda, Lucília, anda, a minha pombinha Estavas tá, tá fazendo ali no, no ninho, Estavas fazendo no teu ovinho, era? Tem para te a alajadinha, não é? Tá. <risos> Vamos lá ver o que é que temos aqui em decorações natalícias, o que é que temos um gol, um carracel dos antigos? Ah, não, é bem antigo. não é bem antigo dos cavalinhos. E temos aqui mais comidas paellas, elhas, como é típica aqui. Mais um para aquele lado, para este lado aqui. Mas portanto estamos a volta aqui para este lado. Olha o flamingo. Um flamingo. É para sempre, também vamos ver este na Inglaterra. Se virmos, se virmos está, está aqui o link na descrição também. Aqui no texto podem ver também o um link da nossa viagem à Inglaterra. a fazer Fomos lá muitos sítios bonitos. Podem ver também aqui todos os vídeos. Aqui e temos aqui os cavalinhos mais os ventos. Olha para medir os carecas. Que sabe dos carecas. Outros é com os cabelos? E agora temos aqui. O que é que é shopping? Porta. Lá, vamos para que lado, vamos para este lado aqui, que é o que mais uh, apelativo. Geladaria, mango, não sei o quê, mais os ursinhos do chupa-chups, gelados, gelado de merenga mango, com lixo, vanilla, caramelo. É pipo. E temos aqui mais. Uh, vamos lá ver, vamos para ali um barco a sair, vamos lá ver qual é o preço do barco. Quanto é que custa? Aqui uma sala de jogos deste lado, máquina de campo. Temos aqui uma máquina de campo, não sei aonde, mas está em alguns. Vamos lá ver o preço do barco. É ajudado... é 5 euros Então vamos lá ver o que é que temos agora ali, mais deste lado. Aqui. Temos ali mais... é Sim. tivemos ali no Yok Buffet. E temos aqui Sim. os peixinhos que o Kevin estava a ver também. E a Lucy, é aqui a andar. São trinhas? É. São espanholas, mas eu não são na Bruna. Não é? Não, não percebes o que elas dizem. Não percebe o que é que elas dizem. Então, <risos> ah. ah. ah. Esta não é a espalda. Já está a ver. minutos. Sono 5? 30 minutos 5 euros? 1 hora. 10 euros, euros sí. cuando el sol baja, baja, baja, hace frío, 5 sí. euros media hora a media hora, ¿Y su cu ¿cuándo comienza la, la, la, la timetable? 5 y media a 6, y este, el próximo, 4 y media ah, tú vas, vas poniendo aquí las horas, Sí. A mañana más o menos a la misma hora a partir de las 11 y media, a primera vez. salida, 11 y media, 12 y media, 1 y media, cada hora A cada hora, cuando una el sol salida, Cae, el sol cae, cae, media hora, media hora. ok, gracias yes, yes y dónde, ¿Dónde vas lo, lo barco? va a andar aquí? Fuera, al mar para buscar los delfines, ver la costa... A ver la costa... Ok, gracias. Te voy un pafleto. ¿Puedes llevar...? ¿Puedes llevarlo un el pafleto? ¿Qué idioma? Uh, English inglés. Ok, gracias. Ahora, bueno, tenemos aquí el golfinch cruz. Más o menos una hora. 10, 15 euros, se forem adultos. Tudo bem. 5 euros, dez euros, tá. Sim, é Temos aqui <tos> guarda. Então, temos aqui marina, temos aqui paellas. -po Porto, breakfast, denúncio. Não. Graças. É comida ou não? É chino. de comida, e é menu por vez, tapas por beijo. olha, temos aqui os peixinhos, olha, não é peixinhos isto aqui? É. É, é para comer é os... para como é que chama isto? É, é peixinho frito, é peixinho frito? É Com o Vamos ir barcos para aquele lado, mini pirata, é dos Oceano, está a aqui, é aqui, é se life que é ali à frente, depois comprarmos aqui umas coisas também. Vamos lá ver agora outra vez. Temos a Marina aqui. vamos a ver ali a Marina logo. Não tem aqui nada, Pô, quase podemos jogar lá para dentro. Está mesmo aqui contacto com os barcos. 3 euros aqui as, as coisas. Basta a moatinha. Ah, as coisas da moto. motinha, está lá. 2 euros. Temos aqui mais 2 euros. Isto 3 euros 2,5, 3 euros não tem nada em promoção. 3 euros é o do Natal. Se calhar 10 euros, 10 euros. Se não tivermos outra vez, pois 3 euros e 90 está aqui. Fiz um igual desse né? 14,90 euros e as sandálias, 12 euros. Vamos ir mais para aquela de qualquer coisa. Vamos lá, lá tem aquela ponte, mas a ponta está fechada. A ponta está fechada. depois amanhã nós vamos dar uma voltinha de barco ou isso assim. Combinamos, vamos os dois. Ou à tarde ou à noite, não sei, estou hoje, Ou hoje, ou ainda à noite. Dá uma volta de barco. Vamos ir por esse lado? À casa às várias lojas. Estava lá a venda loja. Nós vamos aqui. vendo até ali à frente, Kevin. Vamos até ali ao pé da ponte. E ver aqui os barcos. Dá para ir ali por baixo? Dá, dá para ir ali por baixo. Vamos ir por baixo. E mais perto dos barcos. Vamos ir mais perto dos barcos. Dá para... Vamos lá aqui por perto dos barcos. Deveria estar aqui por perto dos barcos. Hein? Mostrar que só aqui os barcos. Um belos, um belos voleiros, não né? é? E Lúcia agora quer ir ver ali o bricabraque. Isto é, é pureirinho. Agora estamos a ver ali a loja. Cenela. Tudo 2 euros. Tudo 2 euros. Sim. E agora? Agora nada. Nada é agora. Então, já que lhes é viste, tudo de 2-0 hoje? Não apetece nada, deixa lá sair que há um chibonete ali por aqui. Nada. nada. de interesse. É que é enganchado. Bom, então vamos aonde? Vamos até onde podemos ir, ali já, já é esse tipo proibido. Vamos lá aqui. Lá aqui mais os barcos perto. DOT 2 Dá para passar por o aponto? deve ser privado. Ele deve ter ali um cartãozinho qualquer, deve estar tudo vedado ali à volta. Ou até essa para a noite é que vedam. Talvez. Estou a ver que esta casa está engraçada. É? Estilo assim com as árabes, assim, uma coisa assim das oriental, assim com estas cúpulas. Tivemos ali no restaurante. Proibido pescar aqui, está ali, senão há nada de fazer pescaria. Pois é, também não é assim tão caro, não é? 30 minutos ou uma hora? Porco o sol, depois é 10 euros. Sim. Porco o menos sol, só 5 euros. Ele disse a partir das 5 e menos, não foi? Sim, que era mais barato. É para o vídeo e para além, para ali não, e é de casa chaves e motas. Sim, para Como aqui pode ser. Oh, mas aqui é o... a ponte está fechada, isso logo que viu está fechada a ponte. Isto é só para coisas, pois, isto é só presidentes, né? para residentes, não é? Para... Pois então, isto é para pessoas para irem para ali, visitantes. Não vai aí ninguém? É? ninguém para não vai passar ninguém? anda Não vai aí estão todas fechadas, a Galala está a ter... também. Também está fechada, estou claro. Fiqueiros de um cabrão. <risos> sei, está, está, está, está revoltada, queria ir ver os Ferraris. É só sair a ti, bem, me dublas, nem ondas. Estão ali parados, caso nem ferraris, nem jaguares. Mas é à primeira vista, não é? Ah, Está ali um, uns tapatos, as pontinhas. Então depois Depois? Então, metemos aqui onde é que vamos avançar tanto? Vou passar aqui a, a pontura não sei se depois vamos aqui não sei se chegamos a passar por ali vamos passar para ali só com o chefe deve ter um comandezinho o gajo para passarem para passarem no portão não é? Há um o óleo não dá para passar a colocar aqui na ponta. Pois, rapaz, na ponta não consegue. É claro que não. Uma cadeira de rodas e mal-mal. <risos> Esta ponta é bem pequenina. E está com é. vigilância, é? Nada a saltar. Não, tem vigilância. É Vem né? é aqui por baixo. Olha lá o óleo que está aí. Mano. A água agora até estar escura, não é? E tem o óleo que está na vez óleo a é brilhar. Tira os ovos. Pois. pois, já estou a ver o óleo aqui a brilhar. Escura com as coisas é que me custas a ver. E lá peixes, hein? É, olha, é com cada um? Olho. Se a cada vez não, anda com a ver como com é que os peixes daqui, porque não é pescado aqui, porque isto está cheio de olhos, peixe. Está tudo contaminado. Peixes e mariscos, não é? Tudo que se apanha aqui. Olha uma roda ali, gigante, também, lá ao fundo. Deve haver festa lá para aquele lado. Vamos ali já mais... Vamos já ver mais perto o que é que se passa ali. Tem aqui uma barizinha, cheira aqui. Uma barzinha Sei! é que É só fazer o inverso? Olha, de barco tem uma arma salva lá. Espero que uma lá está a ver. Olha lá aquele lá. Qual é aquele lá? Ah, aquele lá à frente? Tá, mas vais para um lado e vamos para o outro, não né? é? Ali está fechado também, não é? Ali está fechado. Não sei, Acho mas... que tá, está fechado, Ou seja, dá para dar a volta. Vai fechado, é que fechado. Ah, ali, onde não, não dá para passar. Para é a praia. Mas aqui é a praia, está bem. Se tu tá ali mais grátis, claro que está, não né? Então vamos lá ver ali. Aí dá para ir até lá à frente ao coiso. até é a ponta. Não. Ah, pá, ali não vale a pena. Este aqui, pô, este aqui já é Pega um cheque árabe, deve estar aqui. Pô, não é só os árvores né? Não, os árvores Os árboles, os árboles né? só os árboles. Estão a ver com a barriga cheia em cima. Temos ali uma estátua também, lá ao fundo. Não, o que é que ele está a dizer? Há 40 espanhóis que são milionários. Bilionários. Bilionários. Bili... 40 Sim. espanhóis bilionários? 40. Não deve ser Mais, Mas eu já diz 40 no mínimo. 40 no mínimo. Pois. Os percalhões, é? Olha, este aqui é o meu barco, alma. Só faltava aqui o um S almas. É Alma. É, um olha ah, lá que tem quartos para baixo e por baixo? Olha, tira os óculos escuros, por amor de Deus. Tira então, os óculos escuros. Ali, estou a ver aquele da ponta também? Tira os óculos escuros, tu vez havês nada! Porra, tem gente a ver outros lá ao fundo. Vai. olha lá. Puerto desportivo. Okay. É o que? É, é onde estamos? Deve ser. Olha, aqui também ando com pranchas na mão. Com pranchas na mão? Sim. Clube ali. Está andando com as pranchas? Sim, é, é. pedal. Então chama-se pedal, não é? na mão. pranchas na mão. Pedal pedal, grande pedale. E na vez de eles pedalarem, nada. E depois eles com a mão fazer assim. Com a mão. isso é, a prancha, na com a mão. Mão. é a prancha na mão. Com a Pagaya? É a prancha na mão. Pagaya, por isso é pedal. Olha, e o que é? Este, pai? É este de madeira? É para o carro. A Luciana testa, passa. É, o que é, é que há de saber do carro? É, é o barco. É... é o carro. Não? Mas já nem queres nem de carros nem barcos, estás a Pois então, Achas que, que este carro dá para pegar aquele barco Hã? O carro não dá para pegar, o barco é mais importante Com aquele barco tem é que comprar dois ou três destes carros Era? Mas, é... se calhar... Acha? Não... É. Mas, claro... É. Acho que não Não! não é assim. Achas que o barco, o carro, calhar, o carro vai mais... Depois, na mesma balança, se calhar ficava equilibrado Não é sei assim, se ficava Ficava, ficava Olha temos aqui um, este aqui não é, não é para as berlengas como o outro, vamos lá é, também podem ver o vídeo, já, já tivemos lançado, também aqui o link na descrição dos Berlangas, este e do Porco de Pescas fizemos também lá no Antavira, meio de fronteiras de me meus barcos de pesca, Dream, Nailu Fishing, Tim, será, deve ser, 6.000 metros, Londrina. É para ali, é para relaxo. sentadinha ali na, no Convés, não sei se é Convés, Convés, bom é aqui o escadinho e tal, altamente, é preciso atitude, é isso mesmo, é atitude. proibido carros, civil, mais uma estátua e uma âncora. É? Este aqui é pesca desportiva. O Nailu? O si, Nailu? Sim, o Nailu. Olha o que está a dizer aí, Nailu. É de Londres, este aqui, o este aqui, este preto. Está a é. Londres. E estás a ver, Silas? O essencial é ter atitude. É o que está aqui a dizer, ter atitude. Este aqui está a, a pesca desportiva. É de passeio e a pesca esportiva até ter ali para fazer os galhados cá fora. É, os garilhados ali, os vizinhos. É só levantar hein? aquelas tampas. Aham. Uh -huh. Depois tirar aqui o pano. Ticas ali com, com, com aquela cadeirinha ali para, para estar ali, no conves ali na mesinha e tal. E aqui também tem. Pois aqui também tem. ainda é mais chique. Tem tem coisa, tem, da tem, e tem, tem até o coisinho ali a prancha passar para dentro de água. Só rodar a prancha. E para entrar para dentro do barco. E para entrar para dentro do barco, né? Tu me achava que voltava atrás? Você queres ir para onde? Tu... Queres ir para eu não vou. Como é que viste aquela Eu posso ficar aqui para eu, eu não vou mais. Como é que viste a estatua? Já vê que é aquela? Quer é vir a lá na ponta? Cara. Não a ponta não. Há pontas e há pescadores. Não vale para não ir. Oh, o que é que eles apanharam? Apanharam o burriás? Não lembrava de mim. Hahaha. Vamos lá ver o que é que temos aqui mais. E mais um barco também está a descargar ou carregar. Esta deve ser uma tipo de sereia, se calhar Nossa Senhora de la Saúde. Nossa Senhora da Saúde. Temos aqui a senhora de saúde. Estou ali em construção, estou a ver ali o Guindaste. Este barulho estamos a ver ao fundo. Temos aqui a costa toda. Vou fazer aqui uma panorâmica. Mas estás a ver Lucília? Bandeira Azul! Hum. Mesmo com os barcos todos e o óleo ainda não, não pode, não pode, não pode, não pode. Pois deve ser bandeira Azul ali, né? aqui né? Aqui não... E bandeira Portuguesa também está ali... Está hum. de, de casa quase a pedela... Não, todas todas não, tem algumas... Esta é qual? Hein? Esta é Alemã... Bélgica? É, é, amarela. É a A mãe é outra, está ao fundo. Oh, Sim, é. É É mesmo da autônica. É da autônica. É da autônica, mesmo é da autônica. É Olha, é. comboio, Lucília. Olha. Vem ali é ao fundo do comboio. Estão lá, na vila que lá comboios na Vila? Precisa, precisa vir aqui a Espanha ver comboios. Não, não. E empata-me o verão. E empata-te o verão o comboio. Para ah, chegar a casa, realmente a unidade. <risos> É O comboio atrapalhou. É o comboio que pata fodas. É? é. Sim, é. que ele tem mais alto, vamos pôr em casa ouvir. É Olha, Às estamos ali já. Fugir para empanhar uma, chegam lá, o comboio fica. Não é, é, dá nada, já o comboio já atrapalhou. É é não dá nada. Estamos a roda gigante lá ao fundo, estão a ouvir. E é o tchutchu, é e é o comboio. Com três carruagens. Mas isso é quase mesmo, mesmo, tem mil fontes, não né? é? O é mil fontes só tem duas. Só mil fontes já é amarelo e branco. Ah, este tem aqui é. Sim. Este é para ali o Butterfly Park eu não sei. Este é o que está a fazer propiciado ao parque das borboletas É um parque de borboletas aqui se calhar A gente não foi essa que a gente foi ver? Da borboletas? Não, não vimos, não vimos dos, dos coisas dos insetos? Os insetos? Sim. Pois acho que sim É capaz ser, sim Até foi na altura que a gente teve cá, quer. Acho que já foi é... Sim, eu me, lembro, eu, me eu me lembro A gente foi aí com o moço, não estou para sim mas a gente lá a Vila Nova o nosso comboio faz coisas às praias faz o quê é? para reclamar às praias sim não sim deixa estar a fazer reclama aqui ó ao... mas vai às praias ou parte das borboletas olha os carros se algum carro não? não anda bem anda bem carro nenhum aqui o <risos> É temos mais? Se Toque da Sorte, temos aqui ah, o barco não, da Toque da de Sorte depois é Depois tem aqui os cabos ligados Água e Luz que engraçado. Cabos de água e luz aqui ligados Aí só tem luz, por agora não tem água Mas pronto Pois a água também tem aqui a torneira Também, aqui a torneira, também tem aqui a torneira Também tem aqui a torneira de água para ligar... Para ligar os meus barcos. Olha, é olha, a escola náutica, este este aqui. Com o mar não. <coughs> Rio. <coughs> Com o mar não contigo. Tu és maluco da cabeça. É. Pois. Olha, sozão de amigo. Prende a precisão. Estás a ver? É, olha O que, é que foi? Se captar, o ah, ali. ali preciso captar. bom. Ponte-se ali. Ali, eu eu e aquela ah. É o novo castelo. Este aqui é, é comprido. É aquela, aquela não sei se não ganha aqui lá. são iguais. Ou parecidos Ali eu estou tem, tem, tem, tem duas. desce quase é as antenas. o okay, que é, sim, acima, é, é que é? Aquelas duas bolas em cima. Não, ser de comunicações. É quase a mesma Comunicações. Olha, este até é descapotável e aquele. Ah, também é. São descapotáveis? Sim, aquele tem uma capota, mas este não tem, é só os ferros. Sim. leva para o ponto quer. Grandas, lujardas. Ah! Sim. Sim, vale a pena, Lucila. Se vale. Olha, se vale a pena e a carne, que a gente não tem nada disso. olha. Os olhos vão comendo. Tá. Hoje começam é a meio que a barriga. Ora viste. É Steed fast. E ver outra vez o comboio. Um barcalhão. Foco-no, o focão. Vemos aqui o comboio outra vez. Vai passar por aqui para o pé da gente agora, com certeza. Que, acho que aqui é que é a passagem. É por, não, vai para ali. Oi. Francês, Costa do Sol, estou a falar em todas as línguas, vamos lá ver agora o que temos para aqui mais, vamos continuar por aqui para dar a volta, não quero andar muito, Sahara, Está a área, que temos aqui mais, que a Lucília já ficou para trás, que foi o corta-mato, não quer fazer aqui este, este pernezinho E nós precisamos ver aqui os barcos, vamos ver pelo menos como é que eles estão. Vocês a casa, sentadinhos na vossa secretária, a verem, ou na TV, enquanto almoçar ou a jantar, ao fim de semana, é sempre bom ver um filmezinho do Amazon Adventures. E obrigado por assistir, vocês estão aí, têm-nos acompanhado, e não passam os anúncios, nem nada. Continuo a ver que querem ajudar, vejo os unidos até ao fim e não, não passem eles, não passem a skip. Carga tudo para que teria. como Londres. Ok, Ah, grandes barcos, hein? é? Isto há vidas e há vidas, não é? Há vidas e há vidas, é para isto. Mas aposte, carago. É bom, olha, abriu. Pode também destes magreiros, são bem grandes. É. Bom, cada um. Ocena 58. Que ali deve ser o transporte. A guarda civil ali. Esse transporte é este aqui, o Reformas Express, este é o bar de transporte com certeza. se terá preços ou não, vamos lá ver. Tem até preços. Enjoy Sea. sea. 2 horas, 250 de jet ski. É, 39€ euros por pessoa para fazer uma festa no mar 2 horas duas pessoas 300, não 2 horas sim, duas, depois 2 horas 335€ 2 horas 190 2 horas 290 temos aqui várias coisas está ali o contacto em baixo se quiserem ligar para eles para virem para aqui está ali o site de internet e temos aqui um dos barcos deles mais e temos aqui este carro Estou a ver que carro é este. Como entendi, não é muito carros Porsche, não é? Best Custom rack. Não, não é? Será Porsche? Não diz nada. Vocês em casa conhecem o. Já estava um bocado da tinta, já mandou uma cacetada. Conhecem o carro? Meto aqui na descrição qual é que é o carro que está aqui. Este carro vermelho. Vamos lá continuar a ver aqui os barcos. Tem uma cor engraçada, né? Capriccio, palma de Maiorca a ver, mais Road Harbor Fátima 1 hum. Isto não, não percebo dinamarquesa o que é que é isso Sailing Factory Blue Horizon. É Polónia É da Polónia é aquilo Misty Lady, Follow Me, London, em inglês, assim. Star of the seas. Estrela do Mar, este aqui. Olha bem para esta categoria, amigos, olha para isto. Uh -huh. O que, é que acham disto? Vejam bem o estilo disto. O caneco, tem até -te ali uma camarazinha para ver o que se passa atrás. Ali no ecrã, é preciso voltar a cabeça. foda Vera Cruz é um bocadão que até um gajo fica sem fogo. Epa. Altamente. Corisco. É. Até Quanto nessa força, ele vende. Este vende-se. E agora, este Presidente. Loucos. Cinco. Bav Bav Bavaria. Aventureiro. Dona Ana. Ele está a ali o outro acho que é cada visita de uma hora talvez iremos já amanhã talvez logo se vê no Cocolé 4 El Gusto e por último aqui temos este Ocean Drive e era o oceano. oceano, muito grande. Vamos dar a volta por aquele lado agora. Como é que conseguimos passar para o lado de lá? A roda gigantesca do lado de lá. Temos que dar a volta tudo. É que as letras do Disney de Dream One. altas caravanas ali à frente outra lá ao fundo é com cada um é só luz é só pessoal de guia tá? mais uns quantos Lelo, este é do Lelo. <risos> é do Lelo. O leve que ia para o Brasil. Isso fez para o Brasil. Aqui se faz para o Brasil. Para os descontradinhos, não era? Para o Brasil. vi né? é é E viste aqui o barco do Lelo? Está é. ali o barco do Lelo? Está. É o tá. é. é barco Lelo? Acho que é aquele que lava para o Brasil. Era é aquele que vai para o Brasil do Lelo. É para o Brasil, o barco do Lelo. É, vai é para o Brasil ver o colo dos quadradinhos. É como outro. É para o Brasil. É para o Brasil vai, mas é preso. Podia é ir para o Brasil. Mais uma série deles. Ocino Breeze. Aí, é, para este aqui também está. Também agido. Isto pode ser rápido. Um bocadão um, como nada hoje. <risos> Um gajo ainda conduz, um gajo ainda conduz, ainda conduz na terra, estes já conduzem no mar. E com os barcalhões destes. Por oh. favor. Eles são maluco e vão conduzir na terra, os espanhóis. É? Mas se calhar quem também é roxita cola para os barcos. É o um helicóptero, estão a ver? Aqui na ponta do dedo. E vai ele. E lá vai embora. Põe bares aqui isto? Hein? o quê? Este Finlândia. Da Finlândia? Eu estava Não, não, não. Desfato. Esta é espanhola. Não, não, não. Sim, não, eu estava passas que saíram aí de gaiolas. Eu estava ouvindo, não vejo Olha lá, são diferentes. Estão ali para cá, não é? Ah, está ali Ah, está ali um. Ah, tá ali um. Ali. Parece papagaiza. É, parece, parece que parece é aqueles com o bico curvado. Gusta saber, é. está ali o fundinho. Aonde? Aí na palmeira. Aí ali naquela? E naquela ali de onde ele está também. Ah, tira um linho, tem um ninho, que eu vi ali um. ali uma bola, está lá em cima. Ah, claro, não, não mais, teremos. eu acho muito. Mas Eu não estou a ver que passa sobre este. Não que eu visto. Vamos lá por aqui, para este lado. Qual lado? E por isso? Por isso mas foi por onde a gente veio. Pois, nos vemos? vamos ter que ir a voltar para onde? Não quer voltar para lá nenhum, só para nada <risos> Então vamos por aqui outra vez a Marina fica deste lado Está aqui o tal da árvore de Natal Agora podemos ir por cima que já um dos barcos deste lado vimos muitos barcos aqui deste lado se estar a ver os passarinhos na vez olha lá É que ela vai ali, estão a ver? Tem as asas verdes? é que é o mas já é diferente então, mas onde é que está a gaiola? vamos para o outro lado, vamos ver se chegar até a roda de gigante ai a pé! A pé. Oh, então! Só... Tipo... estamos lá que temos fome outra vez tem porquê? Se tem outra vez, então. Tu, tu queres fazer ginástica, mas a gente não quer, a gente está bem como está. Estão bem? Estamos, muito bem. Pois, pois é. Pois é, melhor também assim, é. quando mais comem, pois, pois, pois. pois tem que sair a pagar. Pois, vês, como tu acertaste. E pois, vocês também se encontram com qualquer coisa, só coisas de luxo. Mas nada, ou dá só não se chega. Foi, é. Isso também. Me... Não é cavalo dado? Quem partir parte e não fica com a maior parte ou é burrona tarde. Agora viste. Sabe umas modinhas. Tem ali os, os coisas a apontar para as cúpulas, é. foto, os holofotes, a apontar ali para, para aquelas pontas. Não sei o que é que se quer dizer. Isto tem um significado, acho que é só para ser bonito. É os meus três que estão a ver ali. Não é que que é peixe, mas eu não que ali. Mas bonitas? Pá, mas lá nem vez os barcos que se perto. Ah! vou outra vez? Há ah, muitos de está tudo cheio de marinas? Não dá para ver nada? É Vila Moura na é Vista. Sim, é. É na é Vista. Sim? É Lago na é Vista. E é Portimão também. É cá a Olha, o barco já vai outra vez já. Leva as pessoas outra vez. Quer isso, eu vai também agora, é na voz. Nem na voz, só vou com o tuo É cá na voz? Quer a quase derretida de calor. Já parece um antigo espanhol. <risos> chego. Quando chegar no futuro é a boleta espanhol. Está com os colegas e os colegas. O quê? O que é que estás a dizer, Kevin? Ele... <risos> a falha de espanholada. Não agora então, temos aqui mais barcaria forte. Já vimos? Aquela coitada não é. Então, temos de mais. Estou bem. O barco amarelo já vai lá. O barco tem... É o barco que vai para ver as, aqui as coisas todas. É aquele custo. Coisa... É, é. É aquele do uma hora, já estamos aqui de uma hora, se calhar. Vamos onde é que são. Já é. 13 a 31 Quase ser. Tive uma vez para mim, então vamos ir para a para, para, para, para coisa. Quer dizer, para onde? Por a estrada. Por a estrada? É. Oh, Bom, vem, por para água, um... água não me apetece, agora estou cheia. Está cheia? Não consegues nadar muito, mais a fundo? Não. Ora, o Mundo Marinho. É o Mundo Marinho, Sea Life. É, faz ter assim, daquelas coisas para ver Pagas a entrada, é óbvio, né? já está ali já a pagar. Já tem aqui os preços, com certeza. Quanto é que tem aqui os preços? aqui é comidas? É que é este horário de novidade, não sei quantos. Pau, pau, pau, pau. É? Nem sei que é só bebidas É lá. Se live. Estas aqui é recodations. É recodazo, mas. É restaurante? Se-live, 50% de gratis. Não sei se é por cento. Mas tem, coisas, mas tem ali um cartãozinho, não série, necessário, só, não é? pode ser, mas, mas é, também tem comida. Então, deve ter ali coisas ali, Sea Life, é, descobriu o oceano, tem aqui as coisas aqui, com, com os nemes e não sei o quê. Sea Life, ah, ali parece-me não, Quer dizer para onde? Não para a frente, não queres dar a volta para a frente? Não. Quer dizer, para o carro já? Horas são? Então são, uh, neste momento, são 15h32. Até agora, que, é que a gente pode entrar lá? Uh, acho que, que ir lá no... Quer dizer, para casa Pronto, então vamos para casa. Bom, que é que então vamos, vamos, vamos finalizar este vídeo. Então, Luciano, o que é que achas aqui da, da comidinha que comeste no chinês? E aqui da, da, desta Marina? É gente de papel. Papel? Papel. Papel. Então, achas-te uh, bem, vês -te. achas que bem <risos> neste mundo? Já sabes, temos que arranjar papel. Vem para cá? A oh, gente é, fazemos um papel, vamos para aqui. <risos> mas papel de fino. Pelo menos papel fino a gente faz. <risos> não, não tenhamos mais nada, mas papel de fino a gente faz. E o Kevin, é, o que é que achas aqui disto? É bom e é a vista bonito. é bonita. É bonita? Vista vivendo um barquinho? Estás a passar a para um barquinho? Mais tarde? É? Não sei. Não sabes? Pronto, é isso mesmo. Então fica aqui o acolhimento do Kevin. Espero que tenham gostado. E ficam por aí, vejam o resto dos vídeos aqui da, da, da Espanha. E aqui por este mundo de fora, E não se esqueçam, não percam o próximo episódio porque nós também não. E está aí os links dos próximos episódios aqui na descrição. Obrigado por assistir e até um dia. Em breve, até o próximo episódio. Vá, vamos agora. É para ali, vai para dentro. Está deixa-me um né? não é? para aqui. Eu não vou ser, de vocês. Vem aqui você. É uma Uma saída de sarapilheira, 40 euros. Está bem, está. É para É arte. E este aqui é, não? Ah, 99. Oh, se é uma coisa. Esse estudo, 99 euros. Isto está é tudo maluco. 99. É de baixa de preço. Baixa de preço. Paga os rojos, vamos agora. Sim, mas isso são os rolex para cima. Falsos. <risos> ele Você Não sei